Não sei agora porque estou falando do Gamax. Hoje estamos aqui de novo com mais um vídeo com a parte 2 desse jogo. Faz um tempo já que eu joguei Spooky House of Jumpscares. No okay. game, e ativa, enter, espaço, shift, corre. Eu, eu vou deixar o link na descrição do outro Olá, vídeo. Olá, eu sou Spooky. Olá, Spooky. Oh my God! This is my home. É, é a casa. casa dela. Você, jogador, consegue passar por várias salas? Consegue achar a saída? Se tiver uma saída, porque eu não sei. Tanto faz, apenas vá. Ok. Então, nós vamos aqui nesse jogo de terror fofinho, é sério, é tipo. É escroto. Eu vou andando. Aqui. Uma vela. E. Ah. E eu vim daqui. Portas Uma cama, eu vou mimir um pouquinho, gente Porque ela tá caçada Olá, tem alguém aqui nessa sala 7 Não tem ninguém Vamos ir correndo Porque o objetivo do jogo, gente É ir até a sala mais longe que você conseguir hum. Legal Eita porra Sola 13 Vamos assim que é mais rápido Fica Tudo rosa Hum, agora tem das caminhas, né? Delícia, delícia. Bom, por enquanto não está acontecendo Nothing Sala 20 Ah, eu já, já vou começar a levar susto, sai ver. eu não quero levar susto, por que que eu não, tá, por que que eu não tô jogando poli, velho, na moral, é mais divertido. Vamos pra cá. <risos> Não acredito que, mano É humilhante jogar isso Eu concordo com quem fala Que se jogar isso aqui é humilhante ah, Oh my god Porque você, tipo, tá Você joga amnésia, joga outlast Joga tudo que é jogo E lá, jogão os Puta jogão de terror, que, mano Caralho Aí você joga isso aqui <risos> É um assusto pra fantasia bonitinho Pra abóbora bonitinha é uma merda. Eita porra, carta. É, à primeira vista, esse lugar parecia fofo. Mas eu fui. Eu fico, estou aqui há dias agora. Estou me sentindo estranho. E eu continuo com esse. Eu fico, continuo com esse sentimento. Eu estou sendo olhado. Eu estou tipo sendo observado por alguém. Isso não é romântico. Afinal de contas. Oi, gente, salinha rosa. uma sala com uma cama só eu e o a e e o Vamos e o a -u, u I, a, -a i o a nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, ou... Oh. Não. Não. Não. 50. Safe. Mantenho o sangue... Pulsando. Eu sei algumas coisas... Eu sei que alguma coisa está me seguindo, mas eu me sinto... Eu me sinto, tipo... Sei lá... Estranho. Focado em passar na mesma e mesma sala. É... Eu, é, tipo, eu, mas eu estou deixando essas notas para provar que eu estou fazendo progresso E chegando alguma, em algum lugar Eu só não espero Eu espero não ficar sem tinta, ok Vamos para Down Esse jogo é muito bom, gente, na moral Ele é grátis, tá, pra quem não sabe tá? Não precisa ter money pra jogar esse jogo Sostei com você, puta. Essas essa, essa salas aqui é o capeta, gente. Já já vai vir o um monstro, tá? Gente, foi onde eu morri no, no outro vídeo. Vamos, vamos andando nessas salas sem fim. Elas não acabam. Olha só. Estou na sala 58. Sim, tem. esse jogo tem um fim, tá, gente? Eu já vi. Mentira, eu não vi, não. Eu só fiquei sabendo porque meu amigo me contou. Nós vamos andando nós vamos andando por que, que eles fazem uma sala tão grande né gente na moral aqui começa gente agora começa a putaria foi perto da onde eu morri explodes splash explode soaking corre corre só corre Ai, eu. Oh. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, ele vai, tá atrás de mim. Corre, corre. E ele parou. Mister Spook. Que porra que é essa? Eita, que diferente o controle dessa porra. Ah, eu sou Spook. Ai ai vamos assassinar tá chega vai esse aqui é um minigame, vamos, vamos perder. Ou eu saio. E esse? Esse não é nada. Bom, parece que acabou a brincadeira dele de pega-pega, né? A luz. Eu vejo a luz. Calma aí. Calma. Eu não vou morrer de susto de novo. Eu não vou. Eu não mereço isso. Eu não mereço. Eu não mereço. Uau. Hum. Wow. Smoke Weed é o nome desse quadro. <risos> Oh, yeah Oh, yeah Quanto oh, yeah. chegando na sala 100, gente Vai que vai, vai que vai Tô me cegando 98 99 100 Yay yeah. Tinta Tem um gosto ruim. Continua horrível. Eu não posso beber isso. Ah, eu não acho que bebendo tinta é uma ideia romântica. Ok, né? Eu gosto desse barulhinho, é tipo mó. É, lembrei os arcades assim. Vamos, gente, até o 150 hoje. Resident Evil Filha da Fruta. Eita porra, gente, que salas que é essa. Eita, tô tipo numa casa de madeira. Uau. Bom, por enquanto tá suave. É sempre esquerda E esquerda de novo E agora era a direita Então direita I don't know what do we do. Vamos pra cá. Ram, ram, ram. Ram, run, ram. Run, Cara, run. Run, run, run. carinha corre assim, ó. Eu não confio em você. Eu achei alguma coisa hoje para satisfazer a minha. Inromântica fome. Eu acordei hoje. E eu achei um, uma garrafa de vinho vermelho. É, tá, isso eu tenho um, ele falou que tem um gosto extremamente metálico. Oh, não é vinho, é sangue. Oh, ele bebeu sangue. Videogames. I love it Gente, já começamos a jogar Alien. Sério isso que tem sala trancada? O que, que vai tentar me matar? O Subjeto 5 está crescendo mais e mais, eu disse Spook que nós precisamos de sedativos, mas ela é apenas ir e fica saindo tipo, daqui, sem mais químicos para essa coisa, dócil, eu não tenho certeza quanto que a gente vai conseguir ficar aqui seguro. Essa porra vai começar a me seguir Eu acredito... Ah, foda-se Tá me seguindo Ué, não vai me seguir? Sei que acabou já. Acabou. Vamos então só ir embora. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Aranhas, aranhas, aranhas, aranhas, aranhas Vai correndo, vai, vai correndo Corre, corre, antes que me comam. Yeee! Yeah. Bom, gente, então é isso, né? Espero que tenham gostado. Se quiserem mais, comentem, porque esse... Essa aqui seria uma série, porque esse jogo é bem demoradinho. Se vocês quiserem mais, comecem, comentem lá embaixo, que aí eu volto. Se não, eu gravo de vez em nunca pra, tipo, descontrair um pouco com joguinho, joguinho de terror. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Então, gente. Falou.